aqui falar para você justamente sobre se corre ou não corre se treina ou não treina antes de uma prova da sua prova alvo da sua prova a se você deve correr se você não treina como é que é esse negócio como é que funciona bom talvez você não vai ficar muito contente com a minha resposta porque depende depende de muita coisa eu não posso de uma forma genérica chegar aqui para você e falar Treina, você tem que fazer 20 minutos antes da sua prova. Sua prova é no domingo, então no sábado você vai pegar, você vai fazer 20% da sua prova numa, numa frequência cardíaca X, na intensidade Y. Cara, infelizmente, eu não sei como é que foi o seu planejamento de treinamento. Eu não sei em que condição você está chegando nessa prova. Eu não sei qual é a prova, se são 42, se são 5 quilômetros. Em que parte do seu ciclo de treinamento está essa prova? Então eu não posso bater no ponto... De que você vai treinar ou você não vai treinar. Tem alguns aspectos que eu gosto de seguir para fazer o planejamento do meu treinamento. Do treinamento dos meus alunos. E o que é? Justamente, quanto mais treinado está o meu aluno, mais eu tenho que manter esse corpo em treinamento. Eu tenho que manter esse corpo no, no movimento, fazendo atividade. Então, se eu tenho uma prova de 42 km no domingo, vamos supor, colocar 30 minutos numa intensidade de prova abaixo da intensidade de prova, ou 10 minutos na intensidade de prova, na velocidade que você quer encaixar na prova, é uma, uma abordagem interessante, porque você acaba gerando um fator psicológico para o seu treinamento, a questão de você estar tá encaixando o ritmo, você já está pensando, você está botando a sua energia, o seu foco na prova, você está sentindo o seu corpo, você vai se sentir melhor, você fica mais confiante para a sua prova. E além do que, você mantém o seu corpo, digamos, acordado, você colocou, encaixou essa atividade para manter o seu fitness, digamos assim. Assim você continua o seu condicionamento, você mantém o seu condicionamento. Porque a cada dia de treino que você não treina, o seu corpo segue aquela velha máxima da lei do uso e do desuso. Você está usando o seu corpo, ele vai se preparar para que aquele o próximo uso, a próxima utilização, não agrida tanto o seu organismo. Ele vai sempre compensando. E da mesma forma, se você não usa, você tende a perder. Esse é o grande ponto, que é o ponto do polimento do seu treinamento no qual você vai ganhando esse condicionamento, vai ganhando esse condicionamento, você está usando, usando seu corpo, usando seu corpo, seu corpo está ficando mais forte. Mas da mesma maneira como ele está ficando mais forte ao longo do seu treinamento, você também está ficando mais cansado. Então esse equilíbrio entre estressar o seu corpo e descansar o seu corpo é fundamental dentro do planejamento. Aí dentro desse polimento, você vai chegando ali nos 15 dias antes da prova, você vai diminuindo a intensidade, vai diminuindo o volume principalmente do seu treino, você pode botar em questão de intensidade, intensidades mais próximas da prova para o seu corpo se adaptar ao ritmo de prova, para ele ficar mais próximo do que ele vai fazer na prova, mas com um volume menor. Para justamente você conseguir descansar no seu corpo, mas ainda mantendo esse fitness, mantendo esse condicionamento para a sua prova, para você não perder esse condicionamento. Aí você vai chegar na prova fazendo todo esse polimento, todo esse processo tem que ser visto por de onde você está vindo e onde você quer chegar. Por isso que eu não posso simplesmente chegar para você e falar, não, na quinta-feira você vai descansar, na né? sexta você vai fazer um intervalado, no sábado você vai fazer uma soltura. Isso tem que ser feito de uma forma mais individualizada, ok? Tem que saber o aspecto, a bagagem que esse atleta tem para fazer isso ou não fazer isso, se ele vem de lesão, se não vem de lesão, se ele está com alguma fraqueza, beleza? Então, é dessa forma que a gente vai fazer esse planejamento, é de forma individualizada. Vai treinar num dia antes? De forma genérica, eu aconselho que você treine leve, só para soltar, mais para aquela questão da tensão pré-prova, para você estar tá mais relaxado, seu corpo tirar um pouco da ansiedade da prova, para você já estar tá mais pronto para você ir para a prova, para você ter uma noite melhor de sono, não para ganho de condicionamento e não tanto para polimento, ok? De uma forma segura, é mais ou menos isso. Um dia antes, você dá uma soltadinha, você não precisa fazer forte, ok?